Nesse momento, embalados por essa música Possamos relembrar dos ensinamentos De Jesus Aproveitar o melhor que a gente pode Dessa encarnação No dia a dia, nesse estudo, agradecendo sempre por todas as oportunidades, reconhecendo também elas no nosso caminho, que assim seja. Que assim seja. Então, Bom dia, bom dia meu povo bonito Esperamos que estejam todos bem Tudo bem? Bom dia aí povo do YouTube Ou boa tarde ou boa noite, né? Sei lá que hora você deu um play nesse vídeo Hoje a gente vai começar o capítulo 5 é, Do livro Nosso Lar De André Luiz, Psicografia de Chico Xavier E hoje a gente não tem um tutor para o capítulo quem ficou responsável não pôde estar aqui com a gente. Então, vamos nós, tudo junto, misturado mesmo. Combinado? Vou projetar aqui para a gente. Sim. Todo mundo vendo? Sim. Sim? Sim. Uhum. Então, vamos lá. Recebendo assistência. E aí, pessoal, a gente realmente, como não preparou o capítulo e tudo mais, é, quem quiser ir contribuindo, parando, pode ficar à vontade, tá? É você o tutelado de Clarencio? A pergunta vinha de um jovem de singular e doce expressão. Grande bolsa pendente da mão como quem conduzia a de assistência. Endereçava-me ele sorriso acolhedor. Ao meu sinal afirmativo, mostrou-se a vontade e maneiras fraternas acentuou. Sou Lísias, seu irmão. Meu diretor, o assistente Henrique de Luna, designou-me para servi-lo enquanto precisar tratamento. É enfermeiro? Indaguei. Sou visitador dos serviços de saúde. Nessa qualidade, não só coopero na enfermagem, como também assinalo necessidades de socorro ou providências que se refiram a enfermos recém-chegados. Notando minha surpresa, explicou: Nas minhas condições, há numerosos servidores em nosso lar. O amigo ingressou agora na colônia e, naturalmente, ignora a amplitude dos nossos trabalhos. Para fazer uma ideia, basta lembrar que, apenas aqui, na sessão em que se encontra, existem mais de mil doentes espirituais. E note que este é um dos menores edifícios do nosso parque hospitalar. É, lembrando, gente, que antes desse diálogo, no finalzinho do capítulo, André Luiz estava chorando, lembra, no colo de Clarencio, quando ele e Henrique de Luna estavam falando sobre ele ser um suicida, né? E relembrando os comportamentos dele e tudo mais. Então aqui volta nessa, nessa conversa de Lízias é, sendo o novo cuidador, assim, né? De André. Ah, Eu achei, achei interessante, ah, nessa, nesse parágrafo aí, que mostra, sintomas pelo menos um, um paralelo que eu consigo fazer. Às vezes a gente perde a noção da, da, do, do quanto trabalho dá para fazer alguma coisa. Né? Então, às vezes a gente chega em, em, sei lá, em um restaurante, em algum lugar, vê só ali a pessoa, né, a pessoa que está servindo ou se, só a pessoa que está ali na, na, na, na frente né? e esquece todo o trabalho que, que dá para poder fazer aquilo ali. Assim, são... Não consigo pensar num exemplo mais, mais interessante agora, mas. Pra, é, mostra pra gente que muitas vezes a gente esquece mesmo. Assim, a gente esquece do, do quanto trabalho algumas coisas dão, só porque a gente não vê, né? É, então, o André Luiz aí não, não tinha. Assim, ele, ele poderia até ter visto os outros prédios, né, né, os outros, as outras alas e tal, mas na cabeça dele, na hora de de entender isso tudo, não, não passava esse tipo de coisa, de, de ser só um... dele estar só numa pequena ala de um negócio gigantesco. Ela falou que não veio um comentário mais interessante, mas eu acho que é um comentário super interessante, porque a gente está tão no automático, no dia a dia, sabe? E isso já é tão normal no nosso dia a dia que, que a gente realmente não para para perceber, e é... É, quando a gente começa a tomar consciência ou tentar prestar atenção, estar mais presente nas, nas situações, a gente pode refletir muito sobre, sobre tudo. Né? É porque eu a. Acho que também dá a noção de como é que funciona o plano espiritual, né? Assim, às vezes eu acho que quando a gente pensa em nosso lar, a gente não pensa em uma coisa gigantesca, né? A gente pensa nesse, obviamente, né? no relato que André Luiz passou para gente, e como isso é uma perspectiva de uma pessoa, né? É a perspectiva de uma pessoa. E às vezes é muito limitado, às vezes não, sempre é muito limitado a tudo que ele viveu. Então, tem N setores que ele nunca entrou, tem N lugares que ele nunca visitou, várias experiências que ele não passou. Então, o mesmo conhecimento que a gente tem do plano espiritual, né? além de tudo que a gente tem aqui encarnado, é, é muito diferente. E é importante estar atento a diferentes percepções, né? para a gente tentar entender o todo. Então... Do mesmo jeito que a gente não sabe o que se passa dentro do restaurante, a gente não sabe qual que é a perspectiva é, da pessoa que trabalha no caixa, da pessoa que trabalha no, no, na cozinha, às vezes a gente pode olhar e falar nossa, tem muitos funcionários e eles vão te falar que tem poucos funcionários porque eles são super sobrecarregados ou algo assim, né? Então, às vezes tem alguém passando na rua, gente, às vezes eu fico viajando com isso, né? Como será que é o mundo dessa pessoa? Tipo assim, como ela tá enxergando tudo que tá aqui em volta? E como que eu passo por tantas pessoas do meu lado o tempo todo e, e parece que é indiferente, assim. Eu não tenho nenhum tipo de relação com elas, mesmo que, que elas estejam no mesmo ambiente que eu, sabe? Então... A última vez que eu fui ao banco, e aí tinha uma fila muito grande... E a pessoa que estava atrás de mim começou a reclamar do qual a fila estava grande. Eu achei grande também a fila. Mas, assim, não sei se é diferente, muito diferente do dia a dia. E aí, a pessoa que estava na minha frente falou Nossa, você está doida, esse é o dia mais vazio do banco. Eu venho aqui toda semana, eu nunca vi ele tão vazio assim. Então, tudo é perspectiva, né? Para quem não vai nunca, qualquer filhinho, quem não está acostumado a pegar a fila, Qualquer 10 pessoas na sua frente é uma infinidade, né? Infinitude. E para quem está acostumado todo dia, 10 pessoas não é nada, né? Se geralmente tem 30. Então, é bom a gente estar tá atento mesmo, né? E toda vez que a gente ouve um relato ou lê um livro, espírita mesmo, gente, ou qualquer outro, a gente tem que estar tá, é, ativar né, o nosso crivo para perceber que isso é a visão de alguém. Né? Quando é um livro de relatos, assim, isso é muito... é um livro de experiências, que ele não é inválido, por isso, pelo contrário, né? as obras de André Luiz são riquíssimas, tanto é que a gente escolheu estudar, mas, ainda assim, é um, é um ponto de vista, né? É uma colônia, apesar de ser um universo por si só. Então, são, são dois pontos. A multiplicidade, ainda assim... Tudo isso é maravilhoso, exclamei. Adivinhando que, minhas obs... Adivinhando que minhas observações iam descambar para elogio espontâneo, Lísias levantou-se da poltrona a... a que se recolhera e começou a escutar-me atento, impedindo-me o agradecimento verbal. Isso também é muito da característica, né? Eu já fiquei muitas vezes me, per me perguntando assim: gente, o que, que tem, né? Ouvir um muito obrigado, o que que tem é... receber um elogio, né? Se ele for sincero e, e tudo mais, mas, gente, é muito difícil realmente. Eu, pelo menos, acharia muito difícil ficar ouvindo constantemente agradecimentos e elogios e ter a certeza de que isso não ia inflamar meu ego. E ter a certeza de que em algum momento eu não ia falar, nossa, aqui, ó, tanta gente precisa de mim, eu tô aqui servindo e não sei o que. E se achar melhor que o outro, assim. E eu tô falando isso sabendo que eu posso ser muito julgada, gente. Mas isso às vezes acontece, né? E eu me peguei nos últimos tempos numa posição similar a essa já com tanto medo de dar ruim que eu prefiro, não, gente. No elogio, não elogia, não. prefiro ficar assim do jeito que eu tô, não elogia, não agradeço, fiz, fiz, acabou, acabou. E antes eu vi essa posição de 100% humildade, né? Hoje eu já vejo diferente, às vezes eu vejo uma posição de exercício mesmo. De, ah, eu ainda não estou preparada para ser bajulada desse jeito. Eu ainda não posso... Ser bajulada desse jeito Porque eu ainda não sei lidar com isso Eu sou imatura para lidar com isso né? Eu ainda não entendo que, que uma ofensa Não é uma ofensa profunda ao meu ser E um elogio também não é Um elogio profundo ao meu ser São apenas elogios por atitudes e por pa Ou críticas por passos Que eu dei né? E aí não internalizar Isso é muito importante quando começa a se questionar, é complicado. Não, eu me vejo uma coisa assim, de que ah, alguém me elogia, fala alguma coisa que, que é para ser positivo sobre mim. E aí eu já penso... Ah, a pessoa não sabe o que está falando, mas não é por humildade. Também não é por humildade, é por outra coisa. É por... um Talvez até uma... Uma falta de se reconhecer ou, ou de saber os motivos por trás daquela sua atitude, né? Porque gente, eu vejo que a gente tá aqui todo mundo tentando, né? Um monte de coisa, a gente tá... A gente faz um monte de coisa, a gente tá aqui domingo de manhã e tal, a gente tá em busca de algo, né? E no meu caso, eu, eu sou uma completa desconhecida <risos> para mim mesmo, então muitas vezes eu nem sei quais são, com, com certeza, as minhas motivações para determinada ação que para mim é uma ação que tá só ali na busca, na tentativa. Mas talvez para quem não não está é, não tá habituado com esse tipo de ação, né? Porque no nosso meio a gente tem muita questão de é, no meio espírita tem muitas questões de ah vamos lá vamos lá ajudar no centro, vamos lá fazer alguma coisa, né? Ajudar em determinada ação, algum, é, voluntária, né? E, pra, pra mim, isso já é. Faz parte. Só que não é porque eu sou boa. <risos> então, não sei. Talvez é uma. Tem uma volta toda para dizer que. Que talvez quando alguém te elogia, eu tenho dificuldade em aceitar um elogio também. E. Porque eu, porque na verdade eu sei que não é isso. Não é porque eu sou boa, não é porque eu sou generosa. E eu não sei porquê. Talvez. Vai saber, cara. Mas é bom se questionar. Assim, pão, eu acho isso super natural. Ninguém aqui vai à casa espírita que vai porque é 100% altruísta e está buscando conhecimento. Não é por isso. Porque se você tem mais uma opção de casa espírita onde você mora, você escolheu estar tá naquela ali por um motivo. E geralmente esse motivo é porque você se sente bem lá, você se sente acolhido, se sente pertencente, ou porque é onde sua família vai, você gosta de estar com sua família. Eu não sei, tem vários motivos, mas geralmente a gente não vai à casa pita que a gente vai, se a gente for parar para pensar direitinho, gente, ser honesto. Simplesmente porque a gente quer buscar conhecimento e trabalhar na era bendita. Não! Poxa, quando a SEC estava presencial, eu ia para lá umas quatro vezes na semana, assim. Vocês acham que alguém trabalha voltar quatro vezes na semana por sempre? Só por altruísmo? Eu tô fazendo que encarnada? Eu tô na SEC porque eu gosto da SEC, eu gosto de ir à SEC, eu gosto de encontrar as pessoas na SEC, e claro. Eu quero aprender, eu quero trabalhar, eu também quero. Mas se eu tiver falando que eu tô indo para lá só por isso, é mentira. Não é verdade. Então, assim, e tudo bem também... Não é para... Ah, pronto, não quero, não sou... Porque aí vem aquela frase, maravilhosa, de mano, que eu adoro. A disciplina antecede a espontaneidade. Então, se ainda não te é natural, se ainda é, não é uma coisa 100% altruísta, isso não é motivo para você deixar de fazer. Pelo contrário, é motivo para você se disciplinar cada vez mais a ver, a perceber assim, a trabalhar até que isso seja realmente uma coisa natural para você, até que você não perceba, né? ou é o contrário, ou perceba o quão isso é tranquilo para você. Então, assim, a gente vai caminhando, gente, muitas coisas que a gente melhora é, em volta são fruto, de, são fruto de egoísmo mesmo, muitas coisas. Então, por exemplo, muitas vezes eu quero uma educação melhor no meu país, eu não quero porque tem gente que não tem uma boa educação. Não quero só a saúde melhor, porque tem gente que, que tá ruim. Eu uso essa desculpa, mas a verdade é que eu quero alguém com uma educação melhor para o meu país ser melhor, para eu viver melhor. Então eu não tô pensando no outro. Ah, porque se todo mundo for mais bem educado, a gente consegue escolher melhores governantes. E aí a vida de quem vai melhorar? A minha. Muitas vezes quando a gente vota, a gente não está pensando no coletivo, a gente está pensando na gente, o que, que esse cara pode fazer por mim? Então as nossas atitudes, né? e aí eu não tô dizendo que a gente não olha em volta e não pensa no que poderia, é, no que outras pessoas poderiam contribuir também, mas o fato é que a gente é muito egoísta mesmo, gente, a gente é muito egoísta, e no final, no fundinho, a gente está pensando na gente também. Pensar na gente é um problema, pelo contrário, né? é uma necessidade. Mas estou trazendo aqui que, às vezes, a gente se acha muito bom, né? a gente engloba muitos discursos e traz para a coletividade uma coisa que, na verdade, é extremamente individual. A mesma coisa a gente estava conversando na mocidade uma vez de desigualdade social, e foi em qual livro que a gente encontrou que, ger... que ninguém quer ser... Sim. Foi, foi nove, acho que foi Nova Veluz. Foi noveluz ou não nove é boa nova, né? Acho que foi Nova Veluz falando sobre André. É. Sim. É, foi mesmo. André falando sobre desigualdade social. É. A gente luta muito, assim, né, pelas questões de desigualdade social e não é pra parar de lutar. Uhum. Esteja claro que YouTube. É. Mas a gente estava tendo essa reflexão numa lição de André em Aveluz, depois a gente pode ver e passar as referências, mas lá estava falando né, que a gente quando fala de igualdade, a gente quer igualdade no luxo, a gente quer igualdade na mordomia, a gente não quer igualdade de todo mundo ser igual trabalhando muitas horas por dia e tendo só o básico para viver, a gente não quer isso. Quando a gente fala de igualdade, todo mundo quer ser igual o rico. A gente não quer todo mundo ser igual o pau -pérrimo. Então, quando a gente luta por essas causas, por exemplo, de desigualdade social, às vezes a, a, a doutrina vem e fala, descansa, militante. Observa. Aí, direitinho, se é isso que você quer, né? E, gente, talvez esse seja realmente nosso objetivo, né? É só que é para gente tentar dar um olhar... É, mais altruísta mesmo. Porque a gente fala que quer e o que a gente deseja, para que a gente não seja hipócrita, não com o outro, mas com nós mesmos, né? Talvez eu tenha viajado. Falei muito, mas, mas tá hum, aí. Só o que eu achei engraçado? Não. É só, não, não, desse, desse é só que, que o André Luiz elogia o lugar, mas tipo, com um cara que trabalha lá, sabe? Tipo assim... É, é, ele faz, faz parte daquele processo, mas eu não sei se faz muito sentido, você sabe? É... Que isso? Não, é porque você olha para um lugar maravilhoso, você fala, nossa, que lugar mas às vezes né, a, a pessoa ajudou a construir ali a, a, aquele lugar maravilhoso, mas ela é só uma, uma, uma parte daquela engrenagem toda, e a gente fica, acaba elogiando, sei lá, é, muita coisa, pelo menos eu entendi que Elisias que estava... Tava é, é, é, olhando né? que ele ia acabar elogiando, tipo assim, muita coisa sem, sem nem pensar se, se cabia elogiar ele mesmo, sabe? Só pra mostrar o quanto ele gostou do lugar. Essa é, só sensação entrar numa empresa nova, não é mesmo, proletariado. Você <risos> é, é, é, tipo entra isso. e fala, como é que essa pessoa reclama desse ambiente de trabalho saudável, e delicioso? Seis meses depois. Boa analogia. Ai, Deus. Então, vamos lá. A zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias com vestígios muito exatos do câncer. A região do fígado revela dilacerações, a dos rins demonstra característicos de esgotamentos Prematuro, característicos de esgotamento prematuro. Sorrindo bondoso acrescentou. Sabe, o irmão, o que significa isso? Sim, repliquei. O médico esclareceu ontem, explicando que devo esses distúrbios a mim mesmo. Reconhecendo o acanhamento da confissão reticenciosa, apressou-se a consolar. Na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária... 57 se encontram nas suas condições. Boa noite. E talvez ignore que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal aqui comparece de órbitas vazias? Que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos, experiência, experimenta a desolação da paralisia, quando não é recolhido absolutamente sem pernas, que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura? Identificando-me a perplexidade natural, prosseguiu. Nosso lar não é instância de espíritos propriamente... Bom, está na frente, né? Desculpa. propriamente vitoriosas, se conferirmos ao termo sua sua razoável acepção, somos felizes porque temos trabalho e a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. É uma interessante, interessante essa parte, porque Lorenza fica repetindo isso várias vezes, mas é, é, que a gente, às vezes a gente pensar ah, quando eu morreu eu quero para o nosso lar, né? um, umas coisas desse, desse tipo já ouvi, né? E de, de fato é assim, nosso lar não é uma, uma colônia é, de espíritos super tops, né? Não é uma colônia espiritual de é, é uma colônia de tratamento, assim, é uma colônia que a gente vê que tá que se encontra né, perto da Terra. E faz esse, hum. esse, serve esse pronto-socorro para auxiliar as pessoas. Então, às vezes, a gente fala umas coisas em, né, meio sem sentido, que não ir para o nosso lado Às vezes, não tem uma colônia melhor, não, para pedir para ir. É porque a gente personifica muito. Nosso lar é o que o espírita tem mais perto de céu. E aí, ele troca o inferno por umbral, nosso lar por céu, e fica por isso mesmo. E nosso lar, inclusive, é o, é o céu praticamente perfeito. Porque é um local ainda que você pode ser muito imperfeito e ainda assim você recebe amparo. Então, significa que você pode errar à vontade que o amparo vai chegar e você vai ser feliz para sempre. assim Ou até reencarnar e ficar nesse processo para sempre. Então, é... eu acho nosso lar uma, uma zona de conforto, às vezes. Ela é vista pelo espírito como uma zona de conforto e não realmente uma zona de tratamento, que é o que ela é. E a gente tem que ter cuidado com isso. Mas muitos, muitos de nós espíritas não nascemos em berço espírita e temos vários é, várias bases de conhecimento ainda viciadas de outros costumes religiosos. Né? Eu acho que o conhecimento em si não é problema nenhum, mas a gente tem que se apegar menos aos rituais, na minha opinião. aí aqui é só a minha opinião. É, e é isso aí, então a gente deveria enxergar menos nosso ar como o céu, né? Se a gente fala que céu e inferno são estados de espírito, não importa onde você esteja, você pode estar no céu ou no inferno. E outra coisa que eu acho muito importante dessa frase é que vão chegar pontos em que eu já sofri muito pensando, meu Deus, não é possível se Nosso Lar é assim, porque Nosso Lar foi um dos primeiros livros espíritas que eu li, eu não sei nem se eu me considerava espírita ainda, quando eu li esse negócio, e eu fiquei muito chocada, eu fiquei muito nervosa com algumas coisas, e aí, depois de um tempo, e refletindo, é, eu vi que realmente não cabia, que era apenas uma pessoa, e quando eu li essa frase de novo, eu falei, agora tudo faz sentido. Então, André Luiz, não vai passar aqui por Cristos, ele não vai passar por Cristo, isso aqui. Quem está conversando com ele aqui não é Jesus em si. Era um espírito, caminhando também, já num estado mais consciente, né? Claro, um pouco melhor, ou muito melhor do que André, nesse caso, disposto a trabalhar, disposto a ouvir, a aprender e a servir. Então, eu não sei se a gente encontra verdades universais, assim, nesse livro. E de novo, talvez eu seja pedrejada, né, até o fim desse estudo. <risos> mas eu não vejo essas obras como verdades universais, assim. Eu vejo como realmente complemento uma visão do plano espiritual, que tem muito ensinamento, mas não é algo inquestionável, assim. Não é mesmo. Porque aqui a gente, de novo, é uma perspectiva de André Luiz conversando com outras pessoas que têm as suas respectivas perspectivas. Sim, tem toda a questão que... É, falou que foi uma das primeiras obras espíritas que tu leu, é isso Sim. E ela é super antiga, né? As coisas vão se transformando também, né? Se, se, se vão mudando aqui, penso que talvez algumas coisas lá, talvez já sejam diferentes, mas se apliquem a outras colunas espirituais que hoje estão, é, como nosso lar era, né? Vai saber. É, gente, teve guerra assim. <risos> quando o nosso lá foi escrito, tem um tempo. E pensando que eles já estavam à nossa frente naquela época, eu imagino também que estejam à nossa frente agora, certeza, né? E os conhecimentos deles também já estão muito mais à frente. Não, não Aproveitando Aproveitando a pausa mais longa, exclamei sensibilizado Continue, meu amigo, esclareça-me Sinto-me aliviado e tranquilo Não será esta região um departamento celestial dos eleitos? Ai, André, nunca me decepciono Lisias, não, tá, em cima tem mais coisa Lisias sorriu e explicou Recordemos o antigo, o antigo ensinamento que se refere a muitos chamados e poucos escolhidos na Terra, e vagueando o olhar no horizonte longínquo como a fixar experiências de si mesmo no painel das recordações mais íntimas, acentuou. As religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência... Ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. Incontável é o número dos chamados, meu amigo. Mas onde os que atendem ao chamado? Com raras exceções, a massa humana prefere aceder a outro gênero de convites. Gasta-se a possibilidade nos desvios do bem, Agrava-se o capricho de cada um. Elimina-se o corpo físico a golpes de irreflexão. Resultado. Milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Multidões sem conta erram em todas as direções nos círculos imediatos à crosta planetária constituídas de loucos, doentes e ignorantes. Alguém quer comentar, gente? Eu pensei o seguinte, para mim é uma dificuldade no meu dia não fazer piadinha com coisas sérias. Então pensa, né? A Ana me faz uma pergunta dessas. Aqui é o... Isso aqui é dos eleitos? Claro! Ia... Não pensar em algo que vai ser uma mentira e... Pois é só alguma coisa pra zoar com a cara dele seria um desafio para mim ai ai muito bom ai deus eu, tá bom eu... né e essa esse trecho né eu é um lembrei assim, de ser muito grande né para que ele mostra né gente quem já teve contato com essas mensagens quem já estudou, passou uma semana no Centro Espírita, conhecendo alguma coisa que seja, alguém que já teve contato né, com, essas, com as mensagens do Evangelho, ela já não tem mais essa desculpa, né? De estar tá fazendo a coisa errada por ignorância, ou porque não sabia, ou porque, ah, eu estou desatento. Não, gente, a gente é chamado todos os dias à reflexão, né? e ao entendimento e, e cada vez mais, né, nós estamos sendo pressionados, né, por essas correntes da mudança, né, para impulsionar a gente para o progresso. Então, é, eu vejo, né, como às vezes as religiões, né, de um modo geral, né, já direcionaram o homem para tantos lugares, assim, então, de, de, de apenas é, benesses materiais, retribuições materiais e como isso já vem mudando, inclusive em muitas religiões que pregaram o tempo todo, né? Que toda retribuição, toda bondade de Deus vem em forma de é, retorno material, né? Então, essa insistência nessa perspectiva continua arrastando muita gente, mas não por ignorância, né, porque é aquela coisa, né? É uma ideia que eu concordo, e o pessoal. É o que eu quero ouvir, né? É, exatamente. É o que eu quero ouvir, eu vou nela. Né? E, assim, achando que estou cegamente seguindo, só que não, né? É, eu já posso me calar, porque, como eu estou aqui nessa população constituída de loucos, doentes e ignorantes, talvez um pouco de cara. Ai, vamos embora, gente. notando minha admiração interrogou. Acreditaria, porventura, que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Somos compelidos a trabalho áspero, a serviços pesados. E não basta isso. Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo desatando algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados de amor. Não seria justo impor a outrem a tarefa de mondar o campo que semeamos de espinhos com as próprias mãos. A cabeça acrescentava. Caso dos muitos chamados, meu caro. O senhor não esquece homem algum. Todavia, raríssimos homens o recordam. Acabrunhado com a lembrança dos próprios erros Diante de tão grandes noções de responsabilidade individual Objetei Como fui perverso? André, não foi perverso, ainda é <risos> Ai gente, desculpa Ai, mas eu acho tão engraçado quando a gente às vezes fala, bem assim, nossa, eu fui muito ruim, eu fui muito... Não fui, anjo, você ainda é. Tentou mudar, ainda dá tempo, você ainda é isso tudo. Só tomou consciência. Interessante como, como ele coloca, né? Porque até aí, é, só estão falando dos erros, é, das situações difíceis, né? Por, por, por onde... André Luiz passou... Aí agora ele já começa a... a Ulisses, né? Já começou a mostrar para o André... E ó oh, André... É, esses erros não ficam impunes. A gente vai precisar se realinhar, né? Pra... Não é só arrependimento. Vai ter a fase da reparação, da expiação... Né? Já, já deram uma pincelada né? sobre esse princípio de causa e efeito. Bem, o pessoal que fez isso de repente está nessa condição. O pessoal que usava que era criminoso, que os olhos eram somente para ver crimes, para né? o mal. Essa, essas pessoas, esses espíritos estão sofrendo as consequências, mas aí ele coloca né? É será né, o campo que foi semeado de espinhos com as próprias mãos. Bem, esse campo que foi semeado de espinhos com as próprias mãos vai precisar ser refeito, ser retrabalhado, né? ser re, replant... vai haver um replantio aí. Eu estava pensando que... As, é, eu não, as, não sei como é que a gente em que condição a gente chega no plano espiritual né? acho que depende da, da acho não, depende da vida de cada um mas eu fico pensando que a, é, é às vezes a ignorância perante perante esse mecanismo do né de, de reparação é às vezes não sei pode ser uma benção, assim eu acho que a, pelo menos eu, eu, eu olhando para mim né acho que tal então, é é, eu acho que eu ficaria, sentiria muito cul muito culpado e esperando a, essa, esse momento de reparação, sabe? Não sei, não sei quando você, você faz alguma coisa que você sabe que não é legal. Aí você fala: ah, não, eu, eu sei que eu vou colher os frutos de não ter feito uma coisa legal. E aí eu acho que quando a gente, né, pelo menos pensando, né, quando eu desencarnar e tiver né, nessa conversa, né, lúcido nessa conversa, a apreensão que não deve ser ficar esperando esse momento de reparação, você sabe que você precisa re reparar você sabe que você errou, você sabe que vai acontecer de alguma forma, e aí essa, sabe? Ansiedade, não. Ansiedade mesmo, esperando <risos> esse momento em que você vai ter que né, é, é, é, colher o, né, as rosas lá com os espinhos que você mesmo plantou, assim. Acho que essa consciência deve dar um certo desespero, talvez. Se for rosa, ainda tá bom, porque tem parte boa pra você colher também. <risos> não, for rosa, tem, tá, né? Se for rosa, tá ótimo. É, exatamente, recarnação é uma questão de justiça, mas aí é quando, sei lá, quando pensa nesse tipo de coisa, acho que tá, talvez seja um choque para quem está descobrindo, né, de, de primeiro, assim, que ah, eu vou precisar reparar todas as coisas que eu fiz, mas, é, é, não sei, eu acho que a, a, a culpa para quem, quem sabe que vai precisar reparar, tipo assim, já tem essa consciência, talvez, se não vigiar, talvez pese bastante também, né. Eu acho que isso é uma das, das coisas que a gente é, faz aqui também, né? É, é, putz, fiz alguma coisa, alguma coisa que não gostei, que acho que não não é legal, que é errado. Aí já estou pensando de que forma que eu vou ajustar isso ou é, como não fazer no, numa próxima vez é, ou até culpa tudo sem nem avaliar o, o porquê, né? Nossa, o que que me levou? a fazer isso, o que me levou a sentir isso, a agir dessa forma, o que, que me descontrolou, o que, que me... Sei lá, a gente não, não, não pega e não avalia e já quer pensar, putz, não posso fazer nunca mais, não posso mais ser assim. E... Ou vou lá, vou pedir desculpa, sei lá, se envolve outras pessoas, enfim. Sendo que a gente nem, nem parou para para entender, né? Entender, aceitar, etc. Não dá tempo ao tempo, é ansiedade mesmo, que nem a, a Lorenza falou. Perfeito. E interessante, né? Porque a gente, às vezes, passa muito tempo se preocupando com as consequências, né? Com o que a gente fez, com o que gerou aquele comportamento que a gente teve, e a gente não se detém muito nas causas, né? Porque, às vezes, a gente fala muito por uma questão de automático a as chaves da humanidade, o orgulho e o egoísmo, mas a gente não consegue perceber no nosso comportamento, às vezes, onde está esse orgulho, esse egoísmo, né? E é exatamente como a Pona falou, né? As causas, né? O que é que em mim ainda precisa mudar? O que é que em mim ainda precisa ser mobilizado, né? Para que isso não aconteça mais, né? Então, como a gente vem falando, né? O processo de autoconhecimento, ele é fundamental, né? para que justamente a gente traga né, para a superfície todas essas questões. Tá ótimo. É, então, vamos lá. Contudo, okay, desculpa, contudo, antes que me alongasse noutras exclamações, o visitador colocou com a destra carinhosa em meus lábios murmurando calite meditemos no trabalho a fazer no arrependimento verdadeiro é preciso saber falar para construir de novo <risos> em seguida aplicou-me passes magnéticos atenciosamente fazendo os curativos na zona intestinal esclareceu não não observa o tratamento especializado da zona cancerosa? Pois note bem, toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Meu irmão será tratado carinhosamente, sentir-se-á forte como nos tempos mais belos da sua juventude terrena. Trabalhará muito e, creio, será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina, que agregou ao seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros. A carne terrestre onde abusamos é também o campo bendito onde conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical, quando permanecemos atentos ao dever justo gente olha isso né curar assim essa essa dor física que você está sentindo e física porque se a gente está falando de intestino né seja ele desencarnado ou não isso envolve uma parte física então mesmo que não seja que a carne que a gente está é físico do mesmo jeito isso é fácil né é serviço do amor é socorro justo mas de trabalho de cura Tratamento a gente faz, uma cura é peculiar a cada espírito. E disso eu lembrei de Levi, também a Veluz. Que Levi era um dos apóstolos que, que não tinha esse poder instantâneo de cura, né? E ele lá cobrador de impostos, todo mundo torcendo nariz para ele. Um dia ele tava passando em frente a uma casa e ouviu uns gritos lá de dentro, assim, um desespero, todo Choro. mundo chorando... E ele entra lá e oferece ajuda. E o povo e é o cobrador de impostos, sai, mas ele todo humilde fala, não, me deixa ajudar, quero ajudar verdadeiramente aqui, ó, do meu coração. E aí ele, até que um cara fala, não, deixa ele ficar, então vamos ver. E aí ele ajoelha lá, Jesus, seu cara, eu já vi você curando tanta gente, é só impor as mãos e orar em teu nome, pediu a Deus e pediu a Jesus. E orou uma, e orou duas, e orou três. E na terceira, finalmente o menino para de chorar. Quando ele olha, o menino tá morto. E aí é aquela situação, não é mesmo, bebês? Eu matei o menino. Matei o menino. E aí ele fica todo assim sem graça e aí quer sair disfarçado. E um cara toca o ombro dele. E aí a primeira coisa que ele pensa é agora eu vou levar a surra. E aí ele fala, não, mas não tem problema, senhor, é a consequência do meu ato, eu vou virar e vou encarar isso de frente. Devecível, né? Eu, aí ele vira e é um senhor que tá ali, né? Pra agradecer a ele. Ele, eu sei que você tá chorando, tá ouvindo o luto aí, mas eu quero te agradecer, porque você é o enviado do senhor que a gente tem orado há tanto tempo. Ele finalmente descansou. E aí ele fala de todas as deficiências e... e... E problemas né, que essa, físicos que essa criança tinha, ou com sempre chorava, ou com sofria, não tinham nascido os dentes, os intestinos saíam, pedaços do intestino saía às vezes do corpo quando ele chorava, então ele devia ter um monte de hérnia, muitas coisas assim. E era difícil a sua alimentação, tudo era muito, muito difícil para essa criança, e ele finalmente veio trazer de forma pacífica o descanso, né? E quando ele, quando ele questiona Jesus, né? Ele, inclusive, fica mais tranquilo, fica mais um tempo até na casa e vai embora. E eu acho que ele questiona Jesus sobre cura. Sobre cura, é. Sobre cura. E, e Jesus fala, né? Que curar a carne é fácil. Mas o problema mesmo que tá ali no espírito, que foi a cura que ele finalmente levou, essa é a cura de verdade. Então, às vezes, a nossa cura ela não vem com a melhora do corpo físico, né? A nossa cura ela pode ser espiritual, mesmo que isso signifique abandonar o corpo físico. Então, lendo isso, eu lembrei desse relato, de como, às vezes, a gente quer o que a gente quer mesmo e não abre os olhos para as outras coisas, né? Às vezes, a nossa cura é deixar a matéria mesmo. Como a gente ainda é ignorante né, do que é mal e do que é bom. Né? A gente ainda é, tem muito isso, né, de que é, o bom é só de acordo com aquela minha perspectiva. Então a gente não consegue... Né, a gente acaba perdendo muita coisa. Porque a gente não tem essa maturidade, né, desse ponto de vista. Eu penso muito também, é, enquanto a gente Tá pedindo coisas para a gente muitas vezes achando que é o melhor e não é não é não é esse cabelo, e a gente recebe outra coisa não entende que é aquilo que é aquilo que a gente está precisando né? é muito louco isso é. então, bom. meditei os conceitos ponderei a bondade divina e na exaltação da sensibilidade chorei copiosamente. Lísias, contudo, terminou o tratamento do dia com serenidade e falou. Quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre o constituem remédio depurador. Chore, meu amigo. Desabafe o coração. E abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células de carne na terra tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito de serviço. Sem elas, que nos oferecem tempo à retificação, quantos milênios gastaríamos na ignorância. Quando a gente fala que a gente não valoriza, né, os nossos próprios corpos em sentido de de agradecer mesmo, né, pela oportunidade de ser servido, é Dá muito para pensar nessas coisas, né? A gente mal, mal dá valor a coisas grandes, tipo nossos braços, nossas pernas, nossos órgãos vitais, nosso cérebro, nossos pulmões, quem dirá as nossas células, né? Quem dirá? Assim falando, afagou-me carinhosamente a fronte abatida e despediu-se com o ósculo de amor. Comentário, jovens. Bom, nossa proposta, se ninguém tiver nada contra, é continuar para o capítulo 6, porque a gente acabou com um tempinho ainda sobrando. capítulo 6 também não é muito grande, mas se der nosso horário e quiser parar também, a gente pode. O que vocês acham? Pode ser? Então, vou descer aqui. Precioso aviso. Uhum. Precioso aviso, ah, tá. vou ter No dia imediato após a oração do crepúsculo, Clarencio me procurou em companhia do atencioso vis visitador. Fisionomia e radiar generosidade, perguntou Abração Abração domingo. Como vai? Melhorzinho? Imagina essa cena. tão tipo assim, a vó chegar... "Oh meu amor, tá melhorzinho. Esbo... Esbocei o gesto do enfermo que se vê acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. No mundo, às vezes, o carinho fraterno é mal interpretado. Obedecendo ao velho vício, comecei a explicar-me, enquanto os dois benfeitores se sentavam... Comodamente a meu lado. Adoro. Não posso negar que esteja melhor. Entretanto, sofro intensamente. Muitas dores na, re... na zona intestinal. Estranhas sensações de angústia no coração. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Ah, como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso concatenar ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Gente, é super o que a gente falou do emprego, né? você entra, tudo é bom, né? acredito que alguém reclama daqui uma semana trabalhando. Nossa, eu não aguento mais. Olha, se for olhar direitinho, essa tarefa que nem era pra ser minha, isso aqui não tem nada a ver com o meu cargo. Isso... Nossa, não tem Como que pode? Se eu não, re... eu não recebo pra passar isso, eu. <risos> Assim que a gente recebe uma coisa boa, né, é só a gente começar a se adaptar a ela, para a gente não só enxergar, mas deixar claro todos os defeitos e começar a reclamar rapidinho, tudo que tinha de bom desaparece. Ah, Clarence ouvia, atencioso, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações, sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto. Encorajado com essa atitude, continuei. Além do mais, meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. A, mainada, a mainada tormenta exterior, com os socorros recebidos, volto agora às tempestades íntimas. Que terá sido feito de minha esposa, de meus filhos? Teria o meu primogênito conseguido progredir, segundo o meu velho ideal? E as filhinhas? Minha desventurada Zélia muitas vezes afirmou que morreria de saudade se um dia eu lhe faltasse. Admirava a esposa. Ainda lhe sinto é, as lágrimas dos momentos derradeiros. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Continuadas dilacerações roubaram-me a noção do tempo. Onde estará minha pobre companheira chorando junto às cinzas do meu corpo? Por algum recanto escuro das regiões da morte? Gente, isso é que é autoestima, não? <risos> Com certeza. <risos> Ai, Deus. Oh, minha dor é muito amarga. Que terrível destino o do homem penhorado no devotamento à família. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. No planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando escassas notas de alegria. Depois, os sofrimentos da morte do corpo. Em seguida, martirizações no além túmulo. Que será então a vida? Sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas, não haverá recurso à semeadura da paz? Por mais que deseje firmar-me no otimismo, Sinto que a noção de infelicidade me bloqueou o espírito, como o terrível cárcere do coração, que desventurado destino, generoso benfeitor. Um é, Mas isso é mundo... <risos> impossível. Preciso só um comentário. Isso tudo me lembrou esses dias a Lorenzo me perguntou. E aí como é que você está hoje? Cara, contei a história da semana, me lamentei, não sei o quê, mandei áudio, falei de, de tudo que aconteceu desde quando eu nasci. Nossa, minha encarnação. É, podia ter falado, tô melhor. Tô melhorando, não. Eu sou, sou, sou do André Luiz. Gente, aí eu fiquei pensando, eu Bastou a dor passar que toda aquela culpa, toda aquele ressentimento, toda aquela humildade parece que foi se embora com a dor, porque agora ele já estava cadê aquele pessoal que está sofrendo, que está todo mundo sentindo a minha falta, não sei que é, eu tão desventurado, pobre de mim, sofri tanto, ele já se autopiedade, que... né? É, ele já se colocou naquela posição confortávelzinha de vítima, de sofredor. Ai, pobre de mim, né? Quem não já vi uma situação dessa, né? Parece que quando a gente tá sentindo dor, quando a gente tá passando por algum desafio, né? Quando a gente tá com dor física, com dor moral, passando por alguma dificuldade, a gente se aproxima de Deus, né? Entra em profunda conexão com a espiritualidade superior, né? Vive aquela espiritualidade altamente, no mais alto nível. E depois que a dor passa, depois que passa a dificuldade... Volta ao modo sofrerante, né? Volta àquela normalidade, aquela situação de. Ah, né? Eu já sofri bastante, né? Já paguei os déficits aí com esse sofrimento que eu passei. Só que não, poxa! <risos> né? Aí a gente retoma o capítulo anterior, porque ele falava sobre exatamente esse segundo passo, né? De que a dor, o sofrimento que ele estava passando, é... não era só com isso que ele ia restituir tudo, né, que ele tava precisando ainda reparar, que ele tava precisando saber que existe ainda muita coisa nele que não foi curada, que não foi traçada, né, e que ele precisa, né, vamos aí, né, André, poxa... <risos> Gente, André Luiz é um meme pronto, assim. É Meia-noite, como fui perverso. Meia-noite um. ó, oh, minha dor é muito amarga. Que terrível, de do homem penhorado do da família. A gente tá Até rindo. Parece, né? Mas é de chorar, gente. É de chorar porque a gente faz exatamente isso várias vezes. E, Pando, o que você falou não é assim não também. Eu não acredito nisso, não. Uma coisa é você desabafar, né? É você contar como é que você tá e tudo mais. Outra coisa é realmente se entender vítima de toda a situação, como se a gente fosse causador de absolutamente nada. Eu acho que isso aí é bem, é bem diferente, né? Você contar as misérias da vida para um amigo desabafar é uma coisa. Pode até ser que você reclame mais do que deveria. Contanto que aquilo ali seja um momento de alívio para sacudir a poeira... E dá a volta por si. <risos> mas é que eu achei muito engraçado. Ele que a gente fala acaba... tanta coisa. Hum? Ele fala tanta coisa. Sim, a gente acabou de sair de um capítulo. Em que ele estava assim, profundamente arrependido. É por isso que eu acho muito engraçado. Quando as pessoas falam de nosso lar. E eles falam assim. ah, Mas no momento em que André Luiz se arrependeu. E se colocou. de. Gente, que momento foi esse? Assim, ele teve vários momentos de se arrependeu, Se dispôs ao trabalho. Deu a reclamada. E, e, e é isso. A vida ela é isso aí mesmo Por enquanto a gente não tem estabilidade em nada O bom é que a gente também não tem estabilidade no mal, né? Mas a gente também não tem estabilidade no bem Então assim, a gente vai, vai oscilando mesmo Até que chega ao ponto que, que fique mais tempo no bem do que no mal Até que isso né? seja uma constante assim. Mas eu, eu acho muito engraçado, acho que todo mundo riu, né? Porque foi literalmente isso é, Nossa, como eu sou mal Já acordou melhor, passou Foi exatamente o que Maria falou Passou a dor, pararam de pisar no meu carro. Não, mas peraí, será-se? Assim? <risos> será que eu tô realmente tão errada assim? Ó oh, Deus eu, E pensando que agora também Acho que faz, faz parte, né? Ele tá vivendo todos os, os processos e, e me pergunta se eu me questionaria uh, de tantas coisas num, com tanta profundidade, porque ele está tá cavando ali, né? Está fazendo diversas perguntas, não está só aceitando, né? Não sei. De toda forma são, é um processo e é tudo, tudo muito válido, né? que aí vai ser a partir dessas reflexões que ele vai perce perceber também, putz, não sou, não sou o, o insubstituível, as, não estou no controle, é, os meus filhos vão seguir o caminho deles, e na verdade eu não era tudo aquilo que, que eu imaginava que, que era, né, o exemplo, é, os valores não são, não são esses, não sei... Já mostra muito de Lízias também, né? Porque eu já ia perguntar, mas você queria que seu filho seguisse o seu caminho, meu anjo? Não tô entendendo, eu tô perdido aqui, ó. Eu te botei pra dormir com você, entendendo? Tudo você me acorda desse jeito, então... É oh, foi isso. Clarencio, é. desculpa. Mostra muito, né, dele assim, ficar... Gente, a gente, ó, lendo aqui, ó, cada um na sua casa, num tom de voz tranquilo. A gente começou a rir, você imagina a pessoa sentar na frente dele, assim... Então olha a maturidade, né? Tá bom. Eu, eu, eu achei engraçado. Uhum. Eu achei. É, é, eu gostei muito do que o do que Palmeiras falou, porque acho que faz muito sentido, né? Assim, é, a, a André Luiz, ele, ele questionava as coisas, assim, às vezes além do, do que a gente acha que seria o, o natural, mas ele, ele sim, ele questiona coisas que eu não sei se eu, eu teria coragem de questionar, então assim, ele tá profundamente amargurado, tá profundamente, assim, triste e sofrendo e ele fala, né, que ele sofreu em vida e pra depois sofrer quando o corpo dele tava morrendo, sofrer depois de morrer também, que, que, que vida é essa, assim, que, que coisa é a, é a vida, né, se não o sofrimento a partir das perspectivas das, das últimas coisas que ele tava vivendo. Então, assim, faz muito sentido também. É engraçado que tenha vindo tudo de uma vez só, né, todas as, né? todas essas questões, mas faz muito sentido, assim. Não, a, a, o ponto que eu achei engraçado foi depois dele... É que veio imediatamente depois dele ter essa, percep, essa percepção de que ele era o causador dos problemas dele, né? E, aí, dona, e é exatamente isso que a gente faz, gente. É por isso que é engraçado. A gente já sabe, assim, a gente tá aqui estudando. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui nesse estudo hoje tem dúvida de que nós somos os causadores do, das nossas chagas, assim. E aí gente, a gente simplesmente indica, Deus, não é possível? Ai, Deus, é possível sim, meu anjo. Ai, olha, é, essa é a parte... É que não é falta de... Disse que, que Maria falou também, não é falta de ter consciência, de já ter ouvido, né? É falta simplesmente aceitar mesmo. Rolou uma identificação, né? A gente deu aquela identificada de... Poxa! É porque André Luiz, ele parece que faz uma cartaz de tudo, né? Ele, como tem os processos, assim, muito lúcidos, né? justamente por esse perfil dele, investigador, crítico... Então, a cada momento é uma cartaz, ele está... Né, chegando a conclusões, chegando a desfechos, aí tipo, parece tão intenso para a gente né, chegar a todas essas conclusões e ver que ele realmente está se entregando ao processo, e que é um processo né, que algumas pessoas demoram muito tempo né, para fazer, para realizar, e ele está né, é, intensamente investigando e, e indo de encontro, né? a esse processo ele passa por culpa aí depois não se demora muito tempo na culpa vai para a vitimização tem é como como a Lorena falou né é uma instabilidade que a gente ainda tem muito né mas é isso aí né a gente está se tratando né a gente está se curando tudo bom, bom. E aí, chegado a essa altura, o vendaval da queixa me conduzira o barco mental ao oceano largo das lágrimas. Ai, é lágrima também. Então... <risos> Clarencio, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação. Meu amigo, deseja você, de fato, a cura espiritual? O meu gesto afirmativo continuou. Aprenda, então, a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação de denota enfermidade mental, enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Game over para mim. Somente, somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, enxergar padecimento onde a luta é edificante, só identificar indesejável cegueira d'alma. Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem a lembranças mesquinhas. O mesmo pai que vela por sua pessoa oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá aos seus parentes terrestres. Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal sob a direção divina. Estaremos a seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro, mas não dispomos do tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. Além disso, temos nessa colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor enquanto nós vivemos onerado de dívidas. Se deseja permanecer nessa casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. É André. Mesmo, né? A reflexão, é. é André. E não, não passar, né? Muito tempo com essas questões de lamentação, né? Como às vezes a gente, quando está mergulhado no problema, né? A gente só vê aquele problema e quando a gente só pensa nele, né? Quando toda a nossa energia está voltada para aquele ponto, e para aquele problema, a gente só consegue é, aprofundar ele ainda mais, né? Porque vai pensando no problema, vai se lamentando, vai se afundando e, e, essa, e essa mudança não acontece. Né? A gente já sabe como é perigoso né, essa questão da monoideia, como isso deixa as pessoas auto-hipnotizadas nos seus problemas né, e como isso é deletério para a sanidade, né, para a saúde mental. Como é importante que a gente, quando entra nessa, nessa, de, nessa decisão, né, de se reformar, de se mudar, a gente faça esse esforço né, para tentar mudar esses pensamentos. Porque, como a gente já viu, né, o pensamento, a casa mental, ela interfere muito na realidade em que ele está, nesse momento, né, no, em nosso lar. Então, essa disciplina dos pensamentos, essa questão de se renovar os pensamentos é muito importante. Eu achei muito interessante esse pedacinho aqui, aliás, tudo, né? Mas especialmente esse pedacinho aqui de zonas estéreis de lamentação. A gente tem falado até agora de plantar, né? Que sejam flores, que sejam espinhos. E ele vem trazer para gente, e aí é uma interpretação minha, do qual a lamentação é uma zona estéreo. É uma zona que não tem como plantar nada. Nem coisa boa, nem coisa ruim. É simplesmente não tem. Você não tem nem oportunidade de errar na lamentação. É exatamente isso. É, fi, é ficar no mesmo lugar. É pior que caminhar errado. É estagnar. É não andar. É, é afundar. É só. É prender, né? E isso é completamente assim. Divergente da nossa característica primária quanto espírito, né? Que é caminhar, que é evoluir, que é mudar. E. Eu nunca tinha parado para pensar na lamentação como zona estéreo. Eu sempre tinha parado para pensar como algo ruim, e aí parecia que eu estava plantando coisas ruins. Mas olhar para a lamentação como uma zona estéreo, uma zona que não tem nada para fazer. Não... não tem. Não tem ponto, não tem nada. Um aprendizado, num... nada. Porque no erro você aprende. Na Lamentação, nesse ínterim secara-me o pranto e, chamado a Brios pelo generoso instrutor, assumi diversa atitude, embora envergonhado da minha fraqueza, não disputava você na carne, prosseguiu Clarencio Bondoso as vantagens naturais decorrente das boas situações, não estimava a obtenção de recursos lícitos, ansioso de estender benefícios aos entes amados, não se interessava pelas remunerações justas, pelas expressões de conforto com possibilidades de atender a família, aqui o programa não é diferente, apenas divergem os detalhes. Nos círculos carnais, a convenção e a e a garantia monetária, aqui o trabalho e é as aquisições definitivas do espírito imortal. Dor, para nós, significa possibilidade de enriquecer a alma, a luta constitui caminho para a divina realização, compreendeu a diferença? As almas débeis, ante o serviço, deitam-se para se queixarem aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Ninguém lhe condena a saudade justa, nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes. Acresce notar, todavia, que o pranto da desesperação não edifica o bem. Se ama, em verdade, a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Esse trechinho aqui, né? além do trabalho e de tudo mais que contrapõe ali o que o André falou, esse último pedacinho aqui me deixa sempre refletindo quando a gente fala de morte, de luto e o que quer que seja. né? Eu acho que eu já comentei aqui do livro Violetas na Janela, mas a personagem principal é bem diferente, assim, de André Luiz. Ela é uma menina que na vida dela foi super tranquila, trabalhou no centro espírita, não tinha vícios alimentares, não tinha nenhum outro tipo de vício, e ela acorda simplesmente bem numa coluna espiritual. E vai descobrir várias coisas, né? Não é que ela não sinta saudade, não é que os pais não sintam saudade, uhum. mas em várias conversas, ela, inclusive com outras jovens, ela tem de, de jovens que passaram por muita dificuldade ao chegar na colônia espiritual, por conta de uma saudade ou algo muito intenso, então às vezes a pessoa desencarna e a gente esquece quem ela era e santifica essa pessoa, né? ai ah, é porque era só um, uma criança, ou é, é um anjinho, ou é um não sei o que, é um jovem, ainda tinha tanto para viver, e com isso, ai ah, meu filho, eu queria tanto que você estivesse aqui, meu irmão queria tanto que você estivesse aqui, meu amigo, o que quer que seja, e a gente vai puxando essa pessoa, né? E a gente vai puxando. E aí eu pergunto pra vocês, qual que vocês acham que ia ser a sensação de ouvir alguém, pelo amor de Deus, alguém que você ama, pedir pelo amor de Deus pra você estar ali? Implorar 24 horas, pelo amor de Deus. Olha por mim, pelo amor de Deus, fica do meu lado. Eu não consigo imaginar uma agonia tão grande quanto essa. Eu acho que para mim essa ser pior do que aquela agonia lá da lama do barro lá de André Luiz. Eu acho que a única que seria pior que essa é a de você ouvir o tempo todo que alguém quer e precisa de você, alguém que você ama e você não poder estar tá ali. Ou pior, você tá ali e não te perceberem. Então esse processo é obsessivo mesmo de encarnado para desencarnado acontece e às vezes gera uma... Uma, é, um retorno, né, em que ambos ali ficam, ficam se obsediando, e isso atrapalha demais, então essa era uma das jovens que tinha até sido resgatada logo no começo, mas que de tanto a família chamar e pedir chamar para perto, ela realmente se perde, e aí vaga um bom tempo, assim, nessas regiões umbralinas do pensamento mesmo, né, a linha arraigada não consegue socorro. É depois de um tempo que ela vai conseguir um socorro de novo espiritual. Então, a gente quando desencarna não vira salvador de ninguém, né? A gente tem que ter consciência disso. E a gente que no momento está encarnado, a gente também tem que ter consciência de entender que quem desencarnou não vira salvador e viver essa vida. E a personagem principal do livro ela tinha uma uma interação muito inter... muito interessante e saudável com o pai dela. O pai sentia profunda saudades, ela sentia profunda saudades do pai. Mas sempre que ela ouvia ou sentia, né, os pedidos do pai era o seguinte: "Minha filha, quanta saudade do seu abraço. Mas ó, lembra que a vida é isso aí que você tá vivendo. Aqui é passagem." Aproveita toda vez que você sentir saudade Para aprender e conhecer tudo que tem à sua volta Eu quero, minha filha, que você seja feliz onde quer que você esteja Apesar de tudo, apesar da saudade Então aproveita, abre os olhos aí ó, Veja os programas que tem, o que você se interessa Segue, segue sua vida, porque é a vida o que você está tendo Você não acabou, você não morreu E aí ela endereçava de volta, né? Muita saudade e desejando muito alívio ao coração desse pai. Então, uma, uma verdadeira lição de amor, né? De amor mesmo. Que, diferente das lições de apego que a gente geralmente tem e julga amor. Então, muitas vezes a gente está chamando amor de apego. E é muito, muito legal essa relação que eles têm. E o quão isso foi saudável para ela no, no plano espiritual. E o quão... O pai dela resolveu continuar sendo o pai dela, sabe? Mesmo com ela desencarnada, no sentido de ajudar, de guiar, de mostrar o melhor caminho, apesar das vontades dele. Então, eu acho isso muito incrível. E é isso aqui, a gente precisa ter bom ânimo para ser útil. A família ou a, a qualquer ambiente que a gente esteja vivendo. né? <risos> Para finalizar o capítulo Fez-se longa pá... pá, página Fez-se longa pausa A palavra de Clarencio Levantaram-me para Elucubrações mais sadias Enquanto meditava A sabedoria da valiosa advertência Meu benfeitor Qual o pai que esquece A leviandade dos filhos Para recomeçar serenamente a lição Tornou-a perguntar Com um belo sorriso então, como passa, melhor, contente por me sentir desculpado A maneira da criança que deseja aprender, res respondi confortado Vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. vida é, Muito bom, parabéns, Clarence, pela maturidade Muito bom hum. E aí, gente, como vocês vão? Que a gente teve uma conversa dessa, né? Logo que a gente entrou aqui. Tá todo mundo agora bem melhor? Doido pra compreender a vontade divina. Mais algum comentário, pessoal? Então vamos lá para cantoria final. Muito bom, gostei. Vimos dois capítulos, foi rapidinho, mas eu pelo menos aproveitei bastante. Se você não deu tudo. Não sei qual é a música. Venceu por décimo por do sol. A lua as estrelas toda a natureza, nem se eu tivesse todo o ouro e não tivesse um amigo nada teria. Pois quando eu começasse a me sentir sozinho Quem é que me consolaria? Ah, mas Deus é bom, botou você em meu caminho. Que não falte a alegria, você vai estar para sempre dentro do meu coração. Vou lembrar de nós sempre que alguém cantar essa canção. Você vai estar para sempre dentro do meu coração Vou lembrar de nós sempre que alguém cantar essa canção Nem se eu soubesse muitas palavras, nem se eu as transformasse em poesia, não diria tudo que há para dizer. A inspiração de certo faltaria, mas se algum dia me faltar o seu abraço, não será triste a saudade. Ah,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 A gente agradece por mais um encontro, mais uma oportunidade de refletir aqui em grupo, com pessoas tão queridas, que tem um lugar tão especial no nosso coração. Muitas vezes sobre coisas que a gente já sabe, mas que veio ouvir de uma perspectiva diferente, fazem, todo, fazem toda a diferença, né? fazem um sentido novo e que nos ajudam a tirar do campo mental. E colocar no nosso campo de ação. Que nos ajudam a prosseguir. Sentir que compartilhamos o ideal com pessoas tão queridas. É um combustível que nos ajuda a caminhar todo dia. Pedimos, Senhor, que neste momento. Nós possamos abrir os nossos corações e as nossas mentes. Para internalizar tudo que a gente aprendeu aqui. Pedimos uma semana tranquila. E que os nossos irmãos e amigos que não puderam estar aqui hoje possam se sentir abraçados também. Possam sentir um pouquinho da nossa saudade. Mas não essa saudade ruim. Essa saudade compreensiva de entender que eles não estão aqui por outros motivos. Mas pedindo que nosso amor seja enviado a eles agora. estejam conosco hoje e sempre. Que assim seja.